Fala, fala, galerinha! Oi, eu sou o Norberto Calma. e esse é mais um elefante literário com o nosso book haul do mês de abril. Tcharam! Olha que temos! Olha que tijolos, hein? A gente recebeu do nosso queridíssimo Gabriel Mar, esses livros mimosos que essa criatura escreveu. E ficamos muito sérios. Quando eu vi o pacote lá em casa, gente, eu fiquei sem acreditar. Ele escreveu Altos de Salgueiras, que é esse volume 1. e 2. Volume 2. Cada um é pra um aqui. E a gente vai ler algum dia, né? A gente promete que vai ler. Até porque... <risos> então, ele, gente, ele escreveu. Isso é, tipo, genial. Eu fiquei muito feliz quando vi o pacote. Muito fofo. Por mais que ele negue, ele é fofo, gente. Ele nega, ele quer ser uma pessoa assim, mas não é não, não é não. É não, não é não. <risos> Tira dele, ok? Muito obrigada, Gabriel, da Aramas. E ó, valeu, viu? Valeu. Pode botar data, não vamos datar nada, porque <risos> quem se <risos> prende é a Quem se limita, se, <risos> com se complica, Quem se defende se limita. Isso. <risos> okay. Outro livro que eu recebi foi O Sorriso da Hiena, que eu tinha lido em e-book, e teve uma remessa nova aí, pelo jeito, chegou, e eu, eu tintei esse livro fixo, gente, porque inclusive já tem resenha aqui no canal, nós fizemos resenha dupla, e pode ficar aqui no card. Eu, esse livro é muito bom, eu não vou contar a história porque, enfim, já tem um vídeo, mas eu precisava... Esse livro físico E só uma observação, a gente ficou muito feliz Que Gustavo conseguiu Uma editora, né E vai sair pela Verus, a gente ficou tipo Caramba, que bom, que mais pessoas Vão ter a oportunidade de conhecer essa história Que é Uau, genial <risos> Sério, muito, muito bom Então, aqui ó e a edição física, finalmente Uma promessa que a gente fez logo no começo do ano foi o quê Comprar menos livros Mas o que é que eu fiz? Não fiz a promessa, mas tudo bem Acabei de perceber Então <risos> a pior pessoa, rol... pior pessoa Vai vir Tem um pouquinho <risos> de livro esse mês Então eu vou começar por um box de Patrick Modiano Este é o autor que eu tô querendo ler há bastante tempo E tô só juntando o livro dele aqui na estante Esse box tem os três livros Uma Rua de Roma, Onda da Noite e Dora Bruder Bruder? Vai, é, de você, <risos> ok? E se você reparar bem, o que é que ele fala? O que é que ele forma, né? Olha, modiano. Capas. É, essas capas. Maravilhosas, de... São essas. Genial. Ai, ai, vamos pra frente, né? Eu já li Ronda da Noite, tô louco pra ler esses dois. Mas é uma ordem? Não, não é ordem, não. É, tipo, todos falam sobre Paris, sabe? Tipo... Sobre de em outra cidade e coisas que acontecem na cidade, mais ou menos. Só que eu acho que não são, não são uma sequência, não. Aproveitando, né, esse Patrick Modiano, olha aqui, eu ganhei, né, porque, enfim, Norby já tinha esse. Aí ele não achou pouco, comprou o box, ficou sobrando esse aqui. É, porque ele tinha repetido e no aí box. eu ganhei uma rua de Roma. Não sei, foi o que você lê mais aqui? Não, eu li Ronda da Noite. Ah tá, beleza. Então não lemos ainda, mas eu acho interessante. Ele é francês, né? É, é, francês. Patrick Mondiano é francês, então pronto, mas foi um dos livros desse mês de abril. Eu não sei se quem acompanha a gente no Twitter, nas redes sociais viu, ou se acompanha nas minhas redes pessoais Viu que aqui em Natal existe um grupo no Facebook chamado Sebo Desapego Que é o quê? As pessoas entram pra vender livros mais baratos E eu me inscrevi pra receber as notificações desse grupo E gente, foi o quê? Uma má ideia Gente, esse menino... Não, não tem jeito Eu desisto, pô, cara <risos> não. Podia ser pior, porque eu comprei dois livrinhos. A Queda dos Reinos, de Morgan Rhodes. O Gigante Enterrado, de Kazu Shiguro. E são dois livros, olha, tão bonitos, rapaz, que as pessoas falam tão bem que... Tava 10 reais e outro 15. Fazer o quê, né? Comprar. O quê? É melhor o quê? Tá comprando livro. Eu podia estar o quê? na rua? Jogar as traças. <risos> Se a gente for fazer as contas, eu vou ter que passar um... Tipo, um ano sem comprar agora, mas... Os próximos livros que eu vou mostrar aqui foi esta Pelazura, livro de marcar... Filmes que já tem uns sobre ele, o que, é que eu achei, com as minhas impressões sobre ele, que a gente recebeu de parceria com o grupo Editorial Record. Ele foi lançado pela Verus. Muito fofinho, ó, bem pequenininho. Muito legal. Então, vejam aqui o card, o que, é que eu achei dessa belezura aqui. E o outro livro foi Os Primeiros Contos de Entrou no Capote. Já tá lido, então em breve terão um comentário sobre ele. E foi um livro bem legal. Eu não conhecia nada do autor, a não ser por aquele Luxo, o filme. Eu nunca li o livro. E foi legal, mas em breve mais comentários sobre ele. Ele foi lançado da Zé Olímpio e a gente recebeu de parceria com o grupo da Aerócode também. no é um embalo do Grupo Editorial Record e a gente também Recebeu sobre a Pirâmide Ah, Provavelmente vai ter comentários com certeza Porque é um livro que eu achei muito bom, já foi lido De Christian Jacques, que é o primeiro livro da trilogia O Juiz do Egito e A Guardiã De Histórias, de Victoria Schwab Eu não sei bem sobre o que fala É tipo, as pessoas morrem, mas Ainda ficam, suas memórias ficam vivas Num arquivo e elas viram histórias E tem uns mistérios por trás ah, Eu comecei a ler acho que em duas páginas, mas aí não li Vamos pra frente, vai dar certo, parece ser muito bom Por último, fechamos meus livros é esse mês de abril Foi um mês que de muitas mudanças E eu comecei a fazer produção cultural Que era o curso que eu realmente queria Eu tava fazendo radialismo E aí fui aprovada em produção cultural Então eu cancelei radialismo e, e comecei em produção cultural Falei três vezes na mesma formação E aí a gente teve um momento de conhecer o IEF E uma das visitas era a biblioteca E aí teve um sorteio E eu fui sorteada E esse livro é um livro da área Então é o plano da Secretaria da Economia Criativa Na verdade eu peguei esse você escolher. Então eu peguei esse porque envolve a economia criativa e é um pouco mais atualizado que são dados de 2011 a 2014. Enfim, nos meus estudos eu aprendendo o ler, né, porque algumas das minhas leituras agora vão envolver essa, essa parte de pró cultural e é isso, eu fico muito feliz porque eu quase nunca sou sorteada nas <risos> coisas de repente. <terapia. risos> não, teve, teve outra história por trás, mas eu vou contar aqui não, mas foi engraçado porque eu vou também menina eu acho que era ela aí. Esse mês eu ia falar ganhei de presente. Se a pessoa ganha, é presente. Ganhei também esse mês O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Um livro que muito bom. Comentei um dia desse também no livro de. no vídeo. hã? <risos> no vídeo de leituras do mês. Ah, muito legal. Estou falando o segundo. Quem não leu ainda, leia. Tu veja. Eu passei em família, aonde? No shopping, no shopping tem o que? Saraiva E a gente passa na Saraiva e faz o quê? Não posso me negar a promoções O regresso... Ai, tá caindo tudo O regresso de Michael Punk, Punk, punk 20 reais comprei Legal, né? Não sei quando vou ler, vou ler, não sei Aí na Saraiva também tem o que? Promoção, leve 3 livros, pague 2, alguma coisa do tipo Aí eu fiz o que? Comprei Não fui eu que comprei, eu pedi pra meu pai comprar Fui esperto Até o dia em que o cão morreu, de Daniel Galera que eu já li. Gente, que livro é esse? Esse é um dos vídeos da minha filha. Eita, eita. Muito bom! Daniel Galera, eu gosto do Daniel Galera. Todo mundo já sabe, eu já li isso aqui várias vezes, recomendo a todo mundo. É esse que vai ser adaptado? Não, é Monge Cavalo. Ah, meu é. Então, até o dia em que eu morrer, o cão morreu, livro muito bom, lido e... Olha, capa bonito. E completando este trio de livros, Revival, de Stephen King. Olha como ele reluz. Não sei sobre o que falam, não sei nada sobre esse livro Eu sei que agora ele está aqui, no momento de sair do shopping Acho que foi no outro dia, na verdade Mas eu fui na Americanas e estava vendendo um livro Americanas é um bom lugar para comprar livro porque Americanas. vende por R$9,99 é é E eu comprei O Que Me Faz Pular, de Naoki Higashida Pra quem não sabe, esse menino aqui Ele é um japonêsinho que tem autismo, certo? E ele escreveu esse livro que parece ser super emocionante Talvez, ou não Eu, eu já ouvi gente falando bem e falando mal tipo. É... Meio... Mas parece ser bem interessante de uma maneira ou de outra deve ser interessante. Então, uma leitura aqui deve ter alguma coisa a acrescentar, talvez. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos livros recebidos, comprados, ganhados de abril. Mais comprados do que os outros. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. O que é que você achou, qual você recomenda que a gente leia antes. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se inscrever no canal porque é bem pertinho os dois botões. É, Aproveita! Não dá nem aula, pimenta a mão, gente. É só... É só aqui, ó. então o dedo, né? Se você, oh, vai pelo... Se você estiver pelo celular, tipo aquelas, né? É mais rápido ainda. Siga a gente em todas as redes sociais. Foi o pior <risos> final de, de vídeo que a gente <risos> Eu, Eu já... tô aqui, ó, mais <risos> na né? Valeu! Valeu! Agora é, vamos pegar de volta. Agora que eu vi isso aqui, ó. <risos> Tem uma foto minha aparecendo. Eu vi todo dia aqui. <risos> Olha essa foto. Filma essa demônio. em nome de Jesus. Eu vou até esqueci <risos> Tu não presta o okay? quê? <risos> Meu... velho é famoso no vídeo. Não, parece que é a Agora que eu vi.